rapaziada, tudo bom? Boa tarde, Coronado na área aqui com vocês. Fala gente boa! <risos> Acabei de chegar aqui no Fórmula. Vamos participar de um evento maravilhoso, coisa inédita que eu nunca vi na minha vida, nem no samba, nem em lugar nenhum. Pelo menos se alguém souber aí de alguma coisa parecida, escreve aqui embaixo, que eu não tô sabendo. Nem no samba, nem no sertanejo, nem no funk, nem nada. Vem compor comigo com o um pezinho aqui no Fórmula do Samba. Estamos aqui, ó. Dá uma olhada, escadinha cadinho aqui. A famosa escadinha do Fórmula. Acabei de chegar, são 10 horas, 10h05, o que é o Vem Compor Comigo? O Pezinho criou esse, esse evento com o intuito de ensinar, ensinar músicos e compositores a trabalhar com a música. Tanto a compor, quanto a também registrar sua música, fazer o ICRC, trabalhar a música de forma correta, fazer um lançamento direito. Então como é que vai ser esse evento? A gente vai estar aqui durante três dias, sexta, sábado e domingo, dia 11, 12 e 13 de março. 2022 para quem chegou aí daqui cinco anos e a gente está trabalhando aqui nesse primeiro evento onde a gente vai aprender é, falar sobre lançamento de música falar sobre registro de música e como trabalhar direito é, profissionalmente as músicas então serão três dias das 10 às 8 horas hoje é o primeiro dia acabei de chegar de Ia Bela tô aqui a gente vai acompanhar esse evento eu vou mostrar o que eu puder porque isso tudo vai ser filmado é, eu vou passando as impressões, tudo que, eu vou, tudo que eu for vendo por aqui, e tudo que vai rolando de interessante, o que eu achei de cada coisa, tá bom? Acompanha aí, tamo juntos, coronado na área. Tchau! Jardinzão bonito, Fórmula do Samba. Estamos aqui, hein? Vem compor comigo. Vem compor com pouco pezinho, vem compor com pouco fórmula. Vai ser show, evento memorável para entrar para a história. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser visto daqui 20 anos <risos> e usado como case, como um pedaço da história do samba. Pezinho, oh, parabéns pelo projeto, irmão. Tamo juntaço. Eu sou o Rodolfo, né? Conhecido como Rodox. E assim, é, já tem um tempo que eu já venho, que eu estou no samba desde os meus 12 anos. Para facilitar a cobrança do direito dos autores, dos intérpretes, dos músicos. Você já imaginou se você fosse cobrar a rádio, você fosse cobrar a televisão, por isso que existe a gestão coletiva que é para centralizar essa cobrança. Tá? E aí. O usuário de música, que são as rádios, as televisões, as casas de shows, uh, bares, restaurantes... Tudo isso tem que pagar essa taxa do mercado para poder usar a música. Eu... Então, E aí rapaziada, era do almoço. Tô com o Brunão aqui. Todo mundo almoçando. Bruno! Da hora! É, tivemos aí o primeiro, o primeiro contato com o evento. É, foi bem legal. É, nesse primeiro contato, o Pezinho falou um pouco das experiências dele com as músicas dele de onde partiu as inspirações, como ele fez para compor as músicas, pediu um pouco da nossa história, a gente contou um pouquinho da nossa história também, e aí ele trouxe algumas referências, é, dentro até das nossas histórias ele falou muita coisa, essa base, essa referência que a gente tem de alguém que deu certo fazendo tudo isso, e como ele fez, como foi construído, entender a história da música, como a música foi feita, o porquê ela foi feita, o que ele passou, Cara, é, é, é enriquecedor demais, sabe? Eu acho que o resumo dessa primeira parte aqui é que a música precisa de verdade, você precisa expressar a sua verdade nela, e a gente chegou, eu, né, cheguei a uma conclusão, e a galera ali junto, chegamos a uma conclusão de que hoje em dia existe pouca verdade, né, nas músicas compostas. E o que é um fato aí, as músicas estão muito momentâneas, muito comerciais, o pessoal pensa só em rádio e tudo mais, e a verdade acabou ficando para trás. E eu acho que isso também parte muito do... do é, esse apelo comercial, esse negócio de querer aparecer, querer estar tá na rádio e tudo mais, acaba deixando as músicas muito momentâneas, muito descartáveis, né? Muito descartáveis. Acho que tá faltando um pouco desse lance do sentimento da da música eterna sabe que é atemporal que você vai ouvir ela hoje ou daqui 10 anos ela vai passar aquele recado vai fazer a pessoa sentir aquele aquela coisa gostosa de ouvir a música e tudo mais então acho que é eu acho que o resumo desse primeiro esse primeiro papo é traga a sua verdade geralmente as melhores músicas acontecem nos maiores sentimentos seja ele quando você tá triste seja ele aí quando você tá feliz e acho que resumindo esse primeiro papo foi mais ou menos por aí. Então, trazendo os bastidores pra vocês do nosso almoço ali. E esse papo, essa parte da manhã que a gente teve aí um papo gostoso com o Pezinho. Com muita conversa, muita história, muita resenha, muita reflexão. Muito tudo, certo? Fórmula do Samba, a Casa do Samba, Coronado trazendo pra vocês o Vem Compor Comigo. Do Pezinho. Certo? Acho que agora a gente vai bater um papo com o pessoal da Abramos, ensinando pra gente como trabalhar com a música, como é que funciona esse RC, registro, lançamento, papapá. Então vamos, vem comigo, vem comigo que você vai entender o bastidor desse evento maravilhoso que o Pezinho tá fazendo pra gente aí, colaborando conosco pra um trabalho ainda melhor na música. Que, queira ou não, reflete pra vocês, né? A gente trabalhando melhor com a música, vocês recebem a música muito melhor e curtem tudo isso um pouco mais... Um pouco mais profissionalmente falando. Tá bom? Valeu, rapaziada. Até já. Tchau, tchau. Esperem, aguardem novidades. Se quer saber, eu tô morrendo de saudade de você. Vem logo aqui, você tem a chave do AP pra que ficar com esse almoço. Posso não ver que tá fazendo mal pra mim e pra você. Essa distância a gente pode resolver pra ser feliz de novo. Olá rapaziada, bom dia. Estamos aqui de novo no segundo dia do Fama. Olha lá. É, é, o, é, o, é o filme do filme, olha lá. Estamos fazendo o vídeo do vídeo. É, estamos aqui no segundo dia do Vem com Comigo. Ontem eu acabei não falando com vocês no final do dia. Fiquei cansado, extasiado. Mas no final é, veio o pessoal da Abramos, os diretores da Abramos. Foi bem legal, eles tiraram muitas dúvidas nossas. A respeito de música, composição, registro, CRC, forma de pagamento é, Um monte de dúvida legal assim, que eles tiraram E hoje vamos continuar Hoje, ai, também ontem a gente mostrou as nossas músicas Fez uma audiçãozinha com o pezinho Pra todo mundo saber mais ou menos o estilo de cada um Conversamos muito, batemos muito papo pra pegar uma amizade pra conseguir compor hoje E hoje é dia de escrever, meu compadre. Hoje é dia de sair música Hoje vamos virar uma fabriquinha de música da Eliana E mandar pau, botar letra na conversa Então vamos ver o que sai Vamos se juntar em cinco, seis caras aqui Que estão aqui, compositores, cada um do lugar do Brasil Tem gente de Manaus, Rio de Janeiro Tem um rapaz que é também aceitanejo A gente o aceitanejo é e, e tudo mais Então vamos lá Beijo outra boca só pra me atingir Acabamos aqui a primeira etapa. Primeira parte do dia, vamos partir para o almoço agora. E tivemos um papo legal, hein? O segundo dia tá difícil hein? Tá, tá bom, hein? <Sos> pegar o bastidor. Ah, Esse aqui é o né? B, ó. acabei de falar de você aqui no juntos. Aí, aí, 130% aí, B, 130%. É isso aí, isso aí. Sobe a régua? Nada de, nada de 100%, 130 130, 130. 130. 130 com a sua verdade, porque se não tem verdade, com certeza. Tazinho, qual, qual é o bem maior das pessoas hoje? É o tempo, não é? O tempo é a maior moeda de troca. Porque normalmente quando eu não pegar as Pra a gente segurar o tempo das pessoas. Fala a verdade. Falei disso aqui, Falei disso aqui com os caras. Se não tiver a verdade, você não toma o tempo da pessoa. A pessoa não vai ter essa não toma, né? Exato. Boa. Tomar é uma palavra... Ou negativa, né? Vamos nessa Se acrescenta mais. tempo no tempo das pessoas quando você fala para as pessoas Tem verdade e a possibilidade oh, De trazer oh, transformações oh, Realidades oh, oh, oh, Mágicas Se acrescenta oh, oh, tempo na tempo ah, É isso aqui direto, é filho. filho É aula direto O <risos> um dia papai. todo, três dias, pensa <risos> <risos> Ei, vem copor comigo Vai <risos> não. Vem, vem, vem copor vem com com comigo Vem copor com a gente Vem Deixa os caras achar que não vai aprender nada. Vai vendo. É. E esse prato não é Vamos comer, né? Um prato vazio. Mas agora não vai encher ele, pô. Hoje em dia o bem mais valioso de qualquer um é o tempo. Pra você ter o tempo, tomar o tempo daquela pessoa, pra você mostrar um trabalho seu, você tem que ter a sua verdade lá dentro, meu irmão. Senão ninguém vai parar pra te ouvir, certo? Então, use a verdade em tudo que você for fazer, não só na música, tudo. Porque você só vai conseguir o bem maior das pessoas, que é o tempo, quando você usa a verdade. Quando você gera um sentimento naquela pessoa. E para você fazer isso, só com a verdade, meu irmão. O que é de mentira não, não, consegue, não consegue pegar. <música> Hoje em dia pessoal gravar, mano. mano. É, a é nova. Aqui é superou. a tua, a, a geladeira tá cheia. Um sorriso no rosto. As contas em dia. Esse mal tempo passou. A gente superou. Já é só alegria. Gostaram? Pesadíssimo, mano. Vem compor comigo. Um baita de um evento de sucesso, mano. Pezinho, parabéns, mano. Deus te honra o tempo todo. Deus é bom. Você merece. Obrigado pela oportunidade que você dá pra gente. É um prazer fazer parte dessa casa, mano. É um prazer. Eu só tenho a agradecer a você e a sua família. Por tudo que você faz por mim, pela gente, pelo samba. É... Eu sou sempre grato, sempre grato, porque o Fórmula de Samba abriu as portas pra mim e eu tô aprendendo cada vez mais com tudo, com a música, com é, compor, como cantar, como porra, fazendo aula com Isabel, tenho assessoria de imprensa. Tô trabalhando direito, trabalhando como um profissional deve trabalhar da música. E eu devo isso ao Fórmula de Samba, aos ensinamentos do pezinho, a tudo que ele, a família dele, a equipe dele faz para mim. nem na armadura. Aqui ela, aqui ela corrige na armadura. Mas você tem que saber que a nota é B4. Tem então, é. que várias É, estamos no estúdio em dia de gravação. Vamos gravar a música que fizemos. Ficou demais. E aí, Rodolfo? Daí. <risos> e vamos gravar, e vamos gravar, já muda agora Deixa eu filmar você, mano, que amanhã você não vai mais estar aqui, vai estar no sucesso do cara ah. Aí eu vou falar, o cara é meu amigo aí ah, Vamos junto vamos junto. É, lá no final, mano, já vou gravar a gente falando disso Lá no final, você, deixa eu ver na oh, um aqui ó mesmo tanto mesmo, mesmo, mesmo estando é, é, é estando na hora de cantar lá não sei como é que você prefere colocar não, melhor por certo que é aí eu dou jeito mesmo tanto errada, a vida continua e assim vai, viu? você falou pra ele da mudança na acabei de falar aqui quem tá me ajudando Ei, sempre eles, sempre ah, eles sempre <risos> <risos> Eu acho que no brother. áudio que eu te mandei tá tanto. Porque eles mudaram no meio esse tá tatando. E aí mudamos pra tanto e agora a, a, já voltou pra tanto. Projeto, é o projeto tá vem comigo, tá, mesmo tá, estando errado, a gente continua Ben Muniz, Rodox, Rodrigo Morelli, Bruno Coelho, Nando Margato, Coronado e Pezinho Um, dois, um, dois três, e... Você não vê Que tá fazendo mal pra mim e pra você Essa distância a gente pode resolver Vem ser feliz Tem que ser house. Ah, um house. Se aí, eu com house liá, é, lei, um Gravar coro, lei, liá, coro, coro. lei,